Tudo bom, turma do Educar em Casa? Nós hoje vamos falar aí do oitavo ano de história. Meu nome é Vinícius, ok? É, nosso roteiro, nós vamos estar falando da economia no segundo reinado, certo? É, principalmente da economia cafeira, é, da cultura do café na década de 1870, né, as transformações que a cultura do café gerou na nossa economia e, posteriormente, sobre a indústria brasileira. Ok? Então vamos lá. A economia do café, certo? É, durante a segunda metade do século XIX, a cultura do café sustentou a economia brasileira. O café originário da Abissínia, né, atual é, Etiópia, foi trazido pra, pelos franceses e plantado na Guiana Francesa. Da Guiana Francesa, ele migrou, que fica ao norte do país, né, é, ao norte do Brasil, ele migrou para Belém do Pará, certo? Posteriormente, sementes foram trazidas para a região sudeste, no Rio de Janeiro, e daí foram é, transferidas para as províncias vizinhas, principalmente o Vale do Paraíba, tá certo? A mão de obra é, era abundante, isso aí favoreceu a implantação da cultura, no início de escravos e, posteriormente, dos imigrantes italianos, certo? Vamos fazer um exercício de fixação? Vamos lá. A economia brasileira na segunda metade do século XIX foi sustentada principalmente pela produção de... E aí, pensaram? De café, certo? É uma planta originária da... Já lembraram? Vamos lá. A Abissínia, que é a atual Etiópia. Foi introduzida inicialmente aqui na América do Sul, na... Lembraram? Na Guiana Francesa, ok? A segunda questão, de início a produção do café baseava-se na mão de obra, vocês lembram? Na mão de obra escrava. Depois foi utilizada que mão de obra? Lembram? Vamos lá. Bom, depois foi usada a mão de obra dos imigrantes italianos, ok? Ok. Bom, vamos falar um pouco da, do café na década de 1870, certo? Então, houve um declínio na produção é, fluminense do Vale do Paraíba. Por quê? Porque havia escassez de terras próprias para a cultura, certo? É, havia uma má distribuição dos cafeeiros certo? É, um acelerado esgotamento das reservas naturais disponíveis, é, a utilização de mão de obra escrava, vocês sabem que acabou, né? E a questão das práticas rudimentares, certo? E a partir desse período aí, as regiões fluminense e é, do Vale do Paraíba pararam de produzir o café, ok? Então vamos lá. É, já na região do Oeste Paulista aconteceu o contrário, porque haviam condições geoclimáticas favoráveis à cultura, Certo? É, a topografia pouco acidentada, né? Havia, as técnicas utilizadas nessa região eram mais é, avançadas certo? e sofisticadas, certo? É, foram utilizadas a mão de obra dos imigrantes italianos, e é, isso aí reduziu o custo e aumentou a produtividade. Okay? Quem não sabe produtividade e a relação da produção na área. Então é bom vocês pesquisarem um pouco sobre isso. Vamos lá. Quais foram as transformações que o café provocou? Né? Primeiro, é, ele auxiliou na implantação e desenvolvimento do sistema ferroviário necessário para transportar os grãos, certo? Bom, também... É, incentivou o surgimento de indústrias para produzir as máquinas, indústrias textas, né? é, para a questão da sacaria. Né? E é, também é, foi responsável pelo surgimento de cidades, é, pela modernização do comércio de importação e exportação, certo? E também a troca né, da mão de obra do trabalhador escravo para o trabalhador livre, Okay? Da, é, que foram os, os imigrantes italianos. Então vamos lá, exercício de fixação. Por que a produção cafeeira do Vale da, do Paraíba e da Baixada Fluminense entrou em decadência a partir de 1870? Então vocês lembram? Vamos ver aí os fatores principais, ok? Razão, a escassez de terras, própria para o cultivo, má distribuição cafeeira, é, o acelerado esgotamento das reservas naturais, a utilização de tecnologia rudimentar e o fim do tráfico de escravos. Okay? Então vamos lá, vamos falar agora um pouco da indústria brasileira. É, em meados do século XIX também, alguns fatores favoreceram o aparecimento das indústrias brasileiras. Né? Então dentre esses fatores nós temos é, o capital liberado pela extinção do tráfico de escravos, é, somamos isso aí o valor é, adquirido e acumulado das exportações de café, certo? É, esse, esses capitais foram aplicados em atividades industriais, ok? É, o aumento das tarifas alfandegárias, né? que isso é importante, eu já falei disso antes, é sempre bom vocês é, observarem, quando se aumenta as tarifas alfandegárias, é, propicia o crescimento da indústria regional, certo? Bom, a criação da estrada de ferro Mauá né? e a é, organização da companhia de navegação do Rio Amazonas, ok? Então vamos lá para o nosso exercício de fixação. Então vamos. Primeiro, por que a produção cafeeira do Vale do Paraíba e da Baixada Fluminense entrou em decadência em 1870? Então vamos ver alguns fatores, claro, né? É, em razão da escassez de terras próprias para o seu cultivo, da má distribuição dos cafeeiros, do acelerado esgotamento das reservas naturais, da utilização de tecnologias rudimentares e o fim do tráfico de escravos, ok? Vamos concluir sabendo que nós falamos sobre a economia do segundo reinado, a economia cafeeira, o café na década de 1870, as transformações que o café trouxe para o Brasil e a indústria brasileira. Temos como referência o Caderno do Futuro, oitavo ano de história. Ok? Até a próxima.